Ah, é o mesmo que tá rindo agora, né? Fala pra sala do Coringa. Salve, Coringa! Vou jogar contra o Coringa agora. Vai aqui no, no alvo. Então, ó, quando eu vim aqui no alvo, vou mostrar aqui uma tática, tá? Quando eu vim aqui no alvo... Pô, Marlos, o cara deve estar lá. Deixa eu ver se ele tá lá do outro lado. Não, tá não. Então dá pra vir aqui pelo... Ó, se você jogar a, a mina bem aqui, ó, certo nessa...